Pessoal, é, a gente está mandando uma mensagem aí para todo mundo que está acompanhando o concurso da Sedest, da Assistência Social, o concurso que eu e o professor Reginaldo Veras já acompanhamos há algum tempo com preocupação e com o intuito de fiscalizar o que está acontecendo. A nossa principal preocupação hoje é da não existência mais, da não realização mais desse concurso visto que a gente vive um momento hoje onde tem muitos ataques às políticas públicas, né? Então, o próprio governador do Distrito Federal, o presidente da República, estão querendo cada vez mais diminuir o Estado e não fazer concurso público, não é isso, professor? É isso mesmo, e é importante que esse concurso saia. Em virtude dos últimos acontecimentos mal-sucedidos do domingo, esteve hoje aqui na Câmara Legislativa conversando com vários deputados, a pedido do deputado Fábio Félix, o diretor-presidente do IBRAI, o senhor... João Costa. João Costa, isso. Ele foi muito lustro, foi muito tranquilo, diz que a empresa tem plena capacidade de executar a prova em todas as etapas. Ele assumiu o compromisso de liberar um novo cronograma o quanto antes e realizar todas essas provas até o mês de abril. E qual vai ser a nossa função, deputado Fábio? Fiscalizar. Nós vamos fiscalizar e acompanhar esse processo. A gente chamou ele aqui hoje justamente para isso. A gente sabe da importância desse concurso. A gente está muito solidário a todo mundo que se dedicou, a todo mundo que gastou energia subjetiva, psicológica para esse concurso. Por isso que a gente convocou ele imediatamente para vir na Câmara para prestar os esclarecimentos. Nós vamos acompanhar de perto isso e a nossa grande defesa hoje, minha do professor Reginaldo, é que o concurso aconteça para que possa em breve ter muito mais gente trabalhando na política de assistência social no DF para que ninguém seja prejudicado. Lembrando que estavam presentes também representantes da SEDES. Amanhã nós teremos uma reunião com o secretário da Sedes e vamos fiscalizar e trabalhar para que esse concurso saia o quanto antes, com o máximo de transparência, com a lisura necessária para que a gente possa, o quanto antes, é, colocar esse pessoal trabalhando para atender aí essa população que é a mais vulnerável do Distrito Federal. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Um abraço a todos, gente.